No vídeo de hoje vamos falar de mais um tripé da Kenjoy, o AT 228 que vem com a sua cabeça Ballhead, a QA-01. Primeiramente vamos falar da cabeça Ballhead, ela tem um plate de quick release, que ajuda na liberação rápida para ser utilizada as suas câmeras, e também contém uma bolha de nivelamento. Com fluidez e flexibilidade, ajuda a usar a câmera em vários ângulos, e ela suporta uma carga máxima de 4kg. Falando um pouquinho agora sobre as características do tripé. Ele tem quatro seções com travas de torção. Ele suporta um peso de até 8 kg. Seu material é feito de liga de alumínio. Com a cabeça em modo vertical, você pode gravar vários rios e dancinhos no TikTok. A altura mínima desse tripé é de 38 cm e sua máxima é de 1,45 m. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.